Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Bem-vindos à nossa Oração da Noite. Nós estamos numa série de estudos e de orações como fazer orações poderosas. Hoje, Lucas 11. A ideia, queridos, é trazer aqui para você, para sua família, uma prática de oração e qual é a oração mais poderosa você sempre com certeza eu também quero saber qual é a oração mais poderosa que existe eu vou mostrar para você estou fazendo esta série para tentar convencer que Oração mais poderosa não existe. A Oração mais poderosa é a intimidade que você tem com o Pai. Era o que Jesus fazia. Vou mostrar para você um texto bíblico aqui que fala um pouco sobre isso, para que você tenha a ideia. Antes de Jesus ir para cruz, antes de Jesus ir para a cruz. Aconteceram algumas coisas muito importantes. Na estrada de Jerusalém, Jesus, sabendo que ia ser preso e crucificado, subiu ao monte para orar. Lucas 9, 28. Antes de ser preso, açoitado, ridicularizado e crucificado, Jesus foi ao jardim do Getsemane, onde orou, batalhou e agonizou em oração. Mateus 26, de 36 a 46. Antes, queridos, antes de você der qualquer passo em direção a qualquer coisa que você vai fazer, que possa ter repercussão importante na sua vida ou na sua família, você deveria, por meio da oração, entrar em batalha espiritual e penetrar nas linhas do inimigo e vencer primeiro esta batalha. Já tem alguns vídeos aqui que eu já falei um pouco sobre isso, mas hoje eu vou falar mais particularmente. Antes de você der qualquer passo, entre numa batalha espiritual. Se você quer orar com resultados poderosos, busque as ações do Espírito Santo no seu próprio espírito. Lucas 9. Vou mostrar aqui para você o princípio aqui do que eu estou falando, como é que Jesus, que é o nosso exemplo, né? a missão dos doze. Lucas 9, e está aqui. E convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermos e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos e disse-lhe nada leveis convosco pelo caminho nem bordões, nem alforjes nem pão, nem dinheiro nem tenhais duas vestes ou seja seja desapegado das coisas materiais se você não for desapegado das coisas materiais, e não tiver esta intimidade que os discípulos tinham com Jesus, queridos, nós não, com certeza, nós não faremos orações poderosas. Todos nós queremos fazer orações poderosas, cada um de nós. Lá no capítulo 11... Jesus estava orando e os seus discípulos foram até ele pedindo-lhe que lhe ensinasse a orar. Lucas 11, é um texto muito simples, 9, 10, 11, deixa eu ver se consigo aqui, 11, Lucas 10, 11, no primeiro verso aqui, olha a oração dominical e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar quando acabou lhe disse um dos seus discípulos Senhor ensina-nos a orar como também João ensinava os seus discípulos este é o segredo queridos este é o segredo quando eles ouviram que Jesus falava, como Jesus orava. a ah, eles ficaram maravilhados, maravilhados. Quem é que não ficaria maravilhado com as orações de Jesus? Foi tão tremendo que eles não podiam mais ficar quietos. É exatamente isso. Apenas ouvindo, eles disseram, Senhor, nos ensine a orar. Queridos, eu imagino, né, fico, fico pensando o clamor de Jesus, o clamor dos discípulos, queremos que Tu, Senhor... Queremos o que o Senhor tem. Senhor Jesus, nos ensina como fazer isso. Tu estás fazendo algo extraordinário que nunca experimentamos antes, nunca vimos antes. Estamos vendo Tu tocar no céu. Estamos ouvindo Tu relacionar-se com Deus o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ah, queridos, é tudo o que nós precisamos. Isso não é tradição somente. Não é. Mas o que estamos ouvindo e vendo, disseram eles, imaginamos isso, né? É uma realidade. Nós queremos saber como orar do jeito que o Senhor ora. Ah, Senhor, nos ensina, nos ensina, nos ensina. Queridos, peça a Deus para te ensinar a orar. Sabe, a única oração, a única espécie de oração que os discípulos conheciam era as orações tradicionais que eles aprenderam nas sinagogas com os sacerdotes. Imagine, por um momento, estar na presença do Filho de Deus e ouvindo, escutando Ele orar. A atmosfera fica diferente, eletrizante, quando as janelas do céu se abrem e Ele começa a comunicar-se intimamente com o Pai. Esta que é a oração poderosa. É isso que eu estou tentando dizer para você e está pensando também que eu não luto por isso, luto. Na hora que eu paro, vêm as preocupações da vida, do dia a dia. Existe algo diferente na oração de Jesus. Diferente dos sacerdotes em pé na sinagoga recitando frases de efeito, as palavras que... É, ele que ele fala, Jesus, são palavras vivas, vivas, e pulsam com vida o tom, o tom em que ele falava e fala até hoje com poder, fez o mar se acalmar, a tempestade parar, o diabo recuar, Lázaro saí da tumba. E não estão todos os milagres escritos na Bíblia, né? Respondendo o clamor do coração dos discípulos, Jesus começou a ensiná-los como orar, com o que nós chamamos de oração do Senhor, oração do Pai. Oração do Pai Nosso. Querido, esta linda oração do Pai Nosso é provavelmente a oração mais amplamente conhecida e apreciada que alguém já fez, já falou, já recitou milhões ou milhares de pessoas em todo o mundo durante séculos e séculos. É isso livros foram escritos sobre ela, canções foram cantadas. Esta oração tem sido uma maravilha, em catedrais majestosas com seus cânticos, é isso, coloridos templos de adoração e de todas as denominações, tenha certeza. De uma coisa, querido, certamente, preste atenção, certamente Jesus nunca pretendeu que esta sua oração se tornasse uma, uma oração tradicional para ser simplesmente repetida, como parte de uma liturgia. Talvez, ou com certeza, Jesus imaginou, eu vou dar uma dica e a partir dessa dica eles vão ser criativos. Nesta oração, ele estabeleceu um, um padrão celestial como base para as nossas orações. Foi apenas um protótipo, um modelo. Uma das grandes verdades da oração de Jesus, querido, sobre a qual eu quero que nós focalizemos aqui agora a nossa atenção, é que ele quebrou as barreiras tradicionais pela primeira vez. Ensinou-nos a reconhecer e a orar a Deus como Pai. Orar a Deus como Pai. Exatamente sim. Jesus disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu. Eita, Jesus, que maravilha. Lucas 11, verso 2. E assim ele segue ensinando os seus discípulos. Deixe-me colocar aqui o texto, Lucas 11, verso 2. 2 me ver onde estar aqui. Para que você possa simplesmente acompanhar Lucas 11, verso. tá aqui, olha. Pai, santificado seja o teu nome. Eu quero que você leia. Eu sei que você conhece esta oração. Mas é importante você ler juntamente comigo esta oração maravilhosa de Jesus e para que você tenha apenas uma referência uma referência depois dele depois de Jesus a oração nunca mais foi uma formalidade porque antes de Jesus era assim nas sinagogas como eu falei tudo formal, repetição, palavras de efeitos. Esta provavelmente não seria uma oração poderosa, e sim um ritual. Nunca mais, queridos, nunca mais, é esta ou as orações a partir de Jesus, nunca mais as orações com certezas poderiam ser aquelas mesmas orações das sinagogas. Vãs repetições, repetições, repetições, como faziam os fariseus, os ímpios, nunca mais. Seja, Ou, ou seja, peça ao Espírito Santo, ele é que sabe, Espírito Santo, me ensine a orar. Exercite também, declamar, falar para o Senhor, palavras que venham do coração, da sua alma. Algo espiritual. A oração ensinada por Jesus passou... Alicerçasse em uma nova revelação para os discípulos. É isso? Para que eles reconhecessem e se chegassem ao Deus de Israel como Pai. Como Pai. Assim como Jesus, Jesus falava com Deus como Pai: Senhor, eu vim apenas fazer a Tua vontade. Pai, os discípulos certa vez perguntaram, Jesus, mostra-nos o Pai. Eles não tinham intimidade com o Pai e Jesus ensinou isso. Vamos aprender com Jesus, queridos. Que maravilha! Vamos orar? Pois que a gente já tem teve aqui a referência do Pai Nosso perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores só perdoa quem tem intimidade com o Pai Senhor, em nome de Jesus neste momento oramos junto com cada pessoa, nesta hora guarde, protege ajuda nos ensina a orar assim como Tu ensinastes aos Seus discípulos, o Senhor deixou para nós o Espírito Santo para que Ele nos ensinasse com gemidos inexprimíveis. Escuta agora a oração dessa pessoa que está aqui orando comigo agora, neste canal, em nome de Jesus. Livra ela desta doença, desta enfermidade, Deus, o filho dela, desta pessoa ou o marido problema no emprego guarde, protege Senhor, dá uma noite de sono, quantos estão neste momento sem conseguir dormir receba aí a presença do Senhor do Espírito Santo do Senhor e tenha uma noite repleta completa, satisfatória de sono reparador em nome de Jesus Glória a Deus. Amém. Queridos, obrigado pela sua presença e até o nosso próximo encontro. Estamos gravando oração da manhã, oração da noite, oração do meio-dia. Cada dia um tema para que você possa aprender da própria palavra de Deus, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos. Tenham a todos um feliz dia, uma noite tranquila, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.